É um assunto interessante, parece engraçado, mas o pessoal fala, é aquela pessoa para raio de coisas ruins, que atrai a negatividade, que atrai... Aí alguns que, são, que vão mais para a questão espiritual vão falar, é aquela pessoa que está atraindo muito o obsessor, não é isso? Claro, dependendo do caso, pode até haver uma verdade. As verdades são muito parciais, é sobre isso que eu quero falar. Sobre um direcionamento mais pontual. Não existe energia ruim. A energia da tomada, se eu colocar o dedo lá dentro, eu vou achar ruim. Se eu colocar o meu barbeador, se eu colocar a minha luminária num dia que estiver escuro, se eu colocar a minha televisão num dia que eu estiver sozinho, eu vou achar bacana. Se bem que eu não assisto televisão. Mas... Ok. Hã? Se tiver sem música, acabou a pilha, acabou a bateria do meu celular, pronto. tá? ele trouxe um exemplo bom. Eu ponho ali e eu volto a me comunicar, não é isso? E aí você vai falar que é boa, porque você estava desesperado, sem poder falar com as pessoas, principalmente essas pessoas mais compulsivas com o celular, e ligou na tomada e, de repente, na sua cabeça, na minha, você se conectou com o mundo novamente, não é isso? Aí você vai chamar de ruim essa mesma energia que você tomou um choque uma hora atrás. Então, essa nossa metáfora, esse nosso exemplo. É Trazer-se no universo da energia, não existe energia ruim. Ah, o tsunami é um ajuste da terra. É ruim para as pessoas, para os moradores. Para os animais não, porque eles, vão, eles saem antes do tempo. Né? É, mas é a maneira que o mar, a terra... Né? A atmosfera e uma série de outros fatores, até os que a ciência não conseguiu ainda pontuar, estão se ajustando. Então não é ruim o tsunami. Para a Terra não é ruim. É ruim para aquelas pessoas. Né? Ok. Não tem acontecimento negativo. É que essa pessoa que fala que é... Nossa, é... eu estou com muita energia negativa, ela está com a expectativa dela frustrada, mimada a expectativa e está chamando... negativo. Quer dizer, a pessoa estava indo para o emprego, esse exemplo é muito bom, porque eu tive um paciente com esse exato exemplo. Ela fez muitos trabalhos comigo, nas últimas entrevistas, era um cargo de diretoria, nas últimas entrevistas, essa pessoa foi descartada. Ela foi para um grau de frustração que Levou ela para um grau de intolerância e depois levou ela para uma depressão profunda. E aí, mais tempo mais tarde, mais tarde, dois anos passados, a empresa se envolveu na questão da lava-jato. O diretor comercial dessa empresa foi preso. A pessoa que foi contratada no lugar dessa pessoa. Olha o aspecto aí. A energia, que ele chamou de negatividade ruim de não ter conseguido emprego, e depois a energia de proteção divina e maravilhosa que ele viu mais tarde. Ele sofreu, ele emagreceu, ele perdeu saúde, ele deprimiu, porque o destino maior, vamos chamar assim, não permitiu que essa pessoa conquistasse... Esse emprego para não ser presa mais tarde porque a empresa estava tá envolvida em negócios escuros. Assim é a vida. Sabe por que você chama de problema? Sabe por que você chama de dificuldade? Porque você não é enxerga o todo. Problema é, uma, é um conceito. No meu livro eu falo disso. Quem conceitua? Limita. Separa. Quem separa, compara. Quem compara, julga. Quem julga, sofre. Problema é um conceito. Dificuldade é outro conceito. Negatividade é uma conclusão que se tira dessa ilusória visão, ilusória percepção da dualidade. Essa dualidade positiva e negativa, na verdade, não existe. No meu exemplo, eu acabei de desmistificar isso na nossa historinha aqui. Então, essa pessoa... Lidando mal com essa frustração, lembra que lá atrás que eu falei que a frustração foi o primeiro estágio? Ela começa a criar um grau de ansiedade, um grau de intolerância, um grau de revolta, um grau... Claro que ela começa a baixar a frequência dela. E aí, uma série de outros fatores, né, que não são atingidos aqui pela frequência da abundância, a frequência da proteção, a frequência da libertação, na Índia, chamamos isso de moksha. Voxanama um estado além dessas coisas que pegam você. É uma libertação. Então, essa ilusão de negativo, eu atraio coisas... É um momento que você está vivendo, está lidando mal com essa questão da paciência do tempo desperto, e não está correspondendo a esse... Linear de paciência que você precisa ter para se refazer. Então, a negatividade, ela é uma ilusão. Não é isso? A questão do yin e o yang, que são complementares, mostram a expansão que se encontra, né? O que seria da luz se não fosse a treva? Não haveria expansão. Então, a gente vai passar por um momentos em que a gente vai ter uma falsa percepção, ilusória percepção de negatividade, mas mais tarde, tomando consciência, treinando essa percepção e essa consciência, a gente consegue uma expansão. Integrar isso e se empoderar até das situações que eu chamava de negativa lá, lá atrás. Você quer saber um pouquinho mais sobre isso e outros fatores da sua falsa percepção sobre os relacionamentos, sobre a saúde, sobre o dinheiro, sobre a carreira? Escreve no meu canal... Meu nome é Paulo Sérgio Oliveira, eu sou professor de constelação, eu sou professor de xamanesco, sou escritor, falo sobre consciência para você, de uma maneira atemporal, eu espero que esse vídeo chegue para você no momento certo. A serviço de algo maior. Assim falei. Raul.